Controle de ativos, home office, segurança de dados e comunicação assíncrona são todos desafios do TI ao lidar com o back-office de qualquer indústria. Meu nome é Franco Lavatelli e esse é o terceiro vídeo da série de indústria. Para o back-office, podemos ofertar diversas soluções para os seus escritórios como notebooks e desktops, além das opções de sanitização de dados, criação e clonagem de imagem. Temos impressoras e multifuncionais de alta performance que, através do recurso de bilhetagem, permitem a distribuição correta entre departamentos e até mesmo usuários. Além disso, com o recurso do Follow You, cada usuário pode retirar sua impressão em qualquer dispositivo mais próximo, garantindo segurança e evitando desperdício de folhas e para o RH as nossas impressoras térmicas facilitam a produção de cartões de identificação além dos totens que podem ser colocados na produção conectando a equipe de RH ao operador se traz diversas vantagens para você como suporte e manutenção dos equipamentos, um SLA competitivo além de atendimento em todo o território nacional assim você continua produzindo enquanto nós cuidamos da infraestrutura Quer saber como a empresa pode simplificar a sua rotina? Clique no link da descrição e saiba mais.